Nós estamos em Mojimirim, na estação experimental da Corteva e o assunto hoje é tomate e batata. Como combater as principais pragas e ter mais lucratividade?